Que o Senhor Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, declara o sangue de Jesus sobre as portas da sua casa, declara os seus filhos uma geração poderosa nessa terra, o inimigo não toca na sua vida, nem em nada que está em suas mãos, que a bênção que enriquece e remove a dor se manifeste sobre todos que aqui estão em nome de Jesus. Amém, amém. Que prazer estar aqui, alegria grande, minha primeira vez em Curitiba, gente. Uau! Uau, Deus abençoe, obrigado por esse, uh, obrigado aí por esse aplauso uh, Louva a Deus O tempo é rápido aqui, mas sinto-me em casa Obrigado Luciano, obrigado Kelly, e sua família Estivemos juntos há duas semanas mais ou menos atrás, lá em Salvador E tem sido uma experiência sem palavras para dizer A aproximação e amizades que tenho desenvolvido com, com essa casa Tem me abençoado demais minha esposa é Niara, baiana da Gema, tenho quatro filhos maravilhosos. Meu filho mais velho, com 21 anos, já quer casar. E eu, eu tô no processo, alguns aqui sabem o que é isso. E eu disse para ele, filho, quer casar cedo? Tá ótimo, mas não deixa eu ser vovô cedo. Segura um pouco a onda aí, porque eu não, tô, não sei se eu estou preparado para ser avô antes dos 50. Mas, Deus sabe de todas as coisas... E a gente está feliz que eles estão no evangelho, estão no ministério Meus quatro filhos ajudam na igreja E é uma alegria Bom rever aqui os pastores já conhecidos é Meu pastor Márcio Baladão, que benção Viu Jamal aqui, pastor Jamal, Deus abençoe, bom rever Posso pedir você ficar de pé rapidinho? Quem pode levantar as mãos para o céu? Só por um minuto Alguém pode orar em espírito, ora em espírito, só por um segundo Senhor Deus, nós estamos em tua presença. Te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui e tudo que vai acontecer amanhã nesse lugar. Queremos declarar, Espírito Santo, que tu és o Senhor das nossas vidas. E a tua palavra diz que aonde o teu senhorio está, tua liberdade também está. E nós nos sujeitamos ao teu senhorio, Espírito Santo. Nós nos sujeitamos à tua liderança, nós nos submetemos à tua vontade, nós nos submetemos aos teus desejos, à tua inteligência, à tua sabedoria. Tudo que o Senhor quer fazer, nós estamos aqui para dizer: faça conforme o Senhor deseja. Nosso coração é teu, nossas vidas te pertencem, essa casa é tua, esse momento é teu. Ó Espírito de Deus, vem aqui ministrar a todos, ó Deus, todos, continua, Senhor, usando. Ó oh Deus, nossas vidas para impactar essa nação. Declaramos que é chegado o reino dos céus em Curitiba. Nós declaramos céus abertos sobre a nação brasileira. O novo tempo, o novo Brasil, ó oh Deus, está sendo formado e se levantando nesses dias. Ilumina nossa mente, Senhor Deus. Nosso coração está aberto, não fechado. Queremos ouvir Tua voz, queremos aprender, crescer, desenvolver e fazer a Tua vontade, a Tua obra. Te amamos com todo o coração, precioso Espírito Santo. Em nome de Jesus, quem pode aplaudir é o Senhor Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Deus abençoe, podem sentar. Nós sabemos que o desejo do Senhor é implantar o reino dele nessa terra nessa cidade, em todo o mundo tem se falado sobre o céu na terra, é uma linguagem que está entrando em todas as igrejas, se cumprindo a oração, conhecido como Pai Nosso, onde Jesus nos ensinou antes de pedir o pão, antes de pedir perdão, antes de pedir libertação, que o pedido nosso prioritário deveria ser, venha a nós o teu reino. E a evidência que esse reino estaria na cidade era que a vontade de Deus seria feita na cidade como ela é feita nos céus. e Nós sabemos que Jesus, para que ele pudesse realmente trazer o reino de volta à terra, ele tinha que vir como homem. Ele tinha que se manifestar no mundo como ser humano. Jesus, a Bíblia diz de que quando ele veio em carne, ele não veio simplesmente ou somente para derramar seu sangue e salvar milhões de pessoas. Foi algo maior do que isso. Deus queria resgatar a terra, porque Deus criou a terra para a glória dEle. A história ensina de que a glória de um rei está no crescimento das suas fronteiras. Quando a fronteira aumenta, a glória do rei também aumenta. E o nosso Deus já era, já era Senhor, já liderava tudo que era invisível, e Deus queria aumentar a sua glória. Como ele fazia isso, ou como ele fez isso? Ele decidiu criar o visível, ele decidiu criar o físico, para que ele pudesse ser senhor daquilo que é invisível, e senhor também daquilo que se vê com os olhos. E ele entregou esse planeta ao ser humano. Estabeleceu ali Adão como o seu regente, como o seu representante. E eu e você entendemos já o que aconteceu, nós sabemos. Veio o inimigo, o enganou. E Satanás agora assume a liderança dos reinos na terra. E durante milhares de anos, o pecado aumenta, multiplica na terra, vivemos consequências como nós sofremos hoje, mas chegou o um momento em que Deus decidiu, está na hora do homem governar a terra outra vez. Então Jesus vem como ser humano para poder resgatar como homem as chaves, ...deste reino e entregá-lo à igreja. É por isso que você vê Jesus cansado, você vê Jesus com fome, você vê Jesus com necessidade de descansar. As, as manifestações de Jesus no seu físico. E o momento em que Jesus ele confronta Satanás a sua primeira vez... Embora que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas o, o registro mesmo da provocação que ele teve, o primeiro embate registrado na Bíblia, que ele nos mostra aí naquele momento que ele passou 40 dias de jejum no deserto. E ali Jesus estava como ser humano. Você vai perceber que Jesus não confronta Satanás como Deus. Seria até injusto. Ele Deus confrontar um anjo. Não é assim, nem só um anjo, um anjo caído. Jesus poderia simplesmente dar um tapa no inimigo, o inimigo sumir do mapa. Um peteleco no diabo e ele desaparecer. Mas você percebeu que o instrumento que Jesus usou para vencer o adversário não foi nenhum instrumento, digamos assim, sobrenatural. Não mandou um raio sair do céu para destruir Satanás. A Bíblia diz que ele usou o quê? Qual foi o instrumento que ele usou? A palavra, justamente para dar a mim e a você, a esperança de que nós também, como seres humanos, podemos usar a mesma palavra para vencer esse destruidor, vencer esse enganador. Então Jesus agora, como homem, confronta o inimigo. Finalmente ele vai à cruz, e a Bíblia diz que depois da ressurreição, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E nesse instante, agora como homem, ele resgata a autoridade da terra. Deus agora devolve os reinos para um ser humano, que viveu como ser humano e não como Deus. E ele pega essa autoridade e finalmente entrega o homem que está hoje na mão da igreja, e nós temos hoje a autoridade do reino dos céus, aqui nesse lugar, e Deus vai usar cada um de vocês, de uma maneira sobrenatural, que jamais você foi usado até aqui eu creio, que esse tempo que nós estamos passando juntos aqui, é justamente um tempo de adestramento, aonde a sua autoridade espiritual ainda vai aumentar, aonde a ousadia na sua vida vai crescer, e a unção do Espírito Santo vai se manifestar como nunca na sua história Quem quer receber algo novo dos céus Levante bem alta a mão Para que Jesus possa ver você Agora esse momento aqui Da tentação no deserto É um momento crucial Onde Jesus daria prova De que ele teria poder para vencer Aquele que estava no momento Naquele instante Com a autoridade do mundo e na terra na sua mão a Bíblia traz detalhes a respeito desse confronto. Todo o texto até aqui, nós vamos começar em Lucas 4. Mas se você observar os primeiros três capítulos de Lucas, tudo é para provar, através das evidências, que Jesus é o Filho de Deus. Vamos dizer juntos? Diga, Jesus é o Filho de Deus. Começa com a visitação do anjo trazendo mensagens sobre o nascimento de João Batista, e que João Batista seria o precursor daquele que viria depois. Depois tem um grande anunciamento de anjos, um coral de anjos no céu, pastores em Belém, recebendo a notícia de que Jesus tinha nascido, aquele que veio ao mundo salvar os pecadores. Evidência após evidência, Vêm os, vem os, os, os sábios do Oriente, a Bíblia ensina de que quando Jesus foi ser circuncidado, Simeão se levanta no templo, a profetisa Ana, lembra disso? Se levantam no templo e dão um testemunho de que este é o Messias, este é o Filho de Deus. E todo esse cenário está sendo construído pelo escritor, pelo evangelista, para dar essa prova de que aquele que se manifestou em carne, de fato, é o ungido, é o escolhido para derrotar Satanás e para trazer o reino dos céus na terra. Aí vem um momento glorioso. o um momento, aliás, ainda tem a genealogia de Jesus. Que fala que Jesus não só é o filho de Davi, da legalidade do trono de Israel. Mostra que Jesus é o filho de Abraão, da descendência de Adão, do primeiro ser humano. E depois um momento precioso, onde Jesus está no Jordão, no rio. Onde a Bíblia diz que agora a trindade está presente. E existe a própria testificação do Pai, que uma voz sai do céu, dizendo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho então até aqui você tem evidências fortíssimas provando quem é esse homem e o que ele veio fazer. E finalmente o Espírito Santo desce sobre Jesus e a Bíblia diz, guiado, impelido. For, não, é, eu gosto de uma, uma palavra em inglês, diz driven, é, impelido pelo Espírito, ele agora vai ao deserto para um confronto marcado por Deus. Quero propor para você hoje à noite, de, de substituirmos, quem sabe, um pensamento de que Jesus foi ao deserto, como um coitado, que veio sofrer de provocações, e de tentações, e ficou apanhando do inimigo, porque ele também estava jejuando. Não. Gostaria que nós pensássemos o inverso. O Espírito Santo levou Jesus. Foi guiado por Jesus. Não é uma ideia de que o diabo está lá correndo atrás de Jesus, perseguindo e batendo Jesus. Pense de forma contrária. Aqui está Jesus Cristo com o poder do Espírito, cheio do Espírito Santo. Ele está atrás de Satanás para dizer, maligno, cadê você agora? Onde você está? E mostrar de que ele tem todo o poder para vencer. Este que enganou os homens há tantos anos e tantos séculos. Agora ele chega nesse cenário. A Bíblia diz que depois de 40 dias sendo tentado, finalmente ele sentiu fome. E aqui é o momento em que registra de fato três tentações, três provocações. aonde Jesus parece... Estar vulnerável. Sim, fisicamente está. Mas aonde o inimigo achou um momento oportuno para que ele pudesse se manifestar contra Jesus. Inclusive, no final da tentação você lembra que tem um versículo assim: e Satanás foi embora, e esperou o que? O um momento oportuno para retornar. E ele retornou. Mas eu gosto desse, dessa palavra que diz, e, e o inimigo foi embora. Quem pode dizer foi embora? O diabo foi embora, isso é uma prova de que ele não é onipresente Ele teve que ir embora, não podia ficar Nosso Deus é onipresente, não só isso é onipotente É o Todo-Poderoso, cheio de potencial Para fazer coisas que nós nunca vimos ainda Ele vai fazer algo tremendo em você Eu gostaria de ler com vocês, vamos juntos por favor Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1 Vou ler na versão NVI A Bíblia diz assim, Jesus, diga, cheio do Espírito Santo Oh glória, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Nessa hora o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance, todos os reinos do mundo. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre esses reinos e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor o seu Deus, quem pode ler o resto comigo? E só a Ele preste escudo. O diabo levou agora a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, "Dita está. Também está escrito, não pronha a prova o Senhor, o seu Deus. E terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Eu acredito que, para mim e para você, exercermos a autoridade do reino dos céus na terra e termos o, o movimento realmente... A transformação da nossa cidade Nós temos que aprender a vencer essas mesmas categorias de tentação Obviamente nós não vamos ser tentados para transformar pedra em pão Nós não vamos, nós não vamos ser tentados para nos lançar de um precipício abaixo Nem, nem tampouco vamos ser tentados para dominarmos todos os reinos da terra Não são exatamente as mesmas tentações que eu e você passamos Mas categoricamente são bem semelhantes porque aquilo que o inimigo fez contra Jesus, ele faz contra a gente também. Mas como Jesus, nós também temos autoridade para vencer. E vencendo essas provocações do inimigo, certamente as chaves do reino se manifestarão na nossa vida. E a Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém vai fechar. Deus vai usar de uma maneira sobrenatural para que as portas que Deus quer abrir não sejam fechadas de forma alguma em nome de Jesus. Bem, a primeira coisa que a gente... Observa aqui, é que justamente quando Jesus está no seu limite físico Tendo uma fome absurda É uma fome que, eu não sei se alguém aqui já passou algo semelhante Mas quando a Bíblia diz aqui fome, não é essa que a gente sente de vez em quando não não é? Tem gente que está com fome agora, não é? Eu quero dizer que é bem mais bem mais intenso do que isso aí. Tem gente que tomou café de sair de casa e já está com fome de novo, não é? Mas não é isso. É uma fome que realmente está balando as estruturas físicas de Jesus. E agora é como a Bíblia diz: por fora a gente pode estar um pouco fraco, mas por dentro estamos o quê? Fortes. Não é isso que a Bíblia ensina? Quem aqui está forte? Diga amém. Então a Bíblia agora diz que o inimigo vem e ele faz a provocação. Se tu és o filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pão. Eu gostaria de propor para você de que a tentação aqui não é, não é gerar em Jesus a dúvida de quem ele é. De que o inimigo está querendo provocar, Satan... o Satanás está querendo provocar Jesus para... para ele duvidar que ele é o Filho de Deus. Eu sei que na nossa versão aqui em português traz um pouco esse entendimento. Mas a ideia vai mais além. É o é, é é um entendimento de que Jesus está recebendo a palavra dizendo assim, já que você é o Filho de Deus. Transforma essa pedra. Em um pão lembre-se que o diabo ele nunca duvidou de quem é jesus não existe em nenhum momento da bíblia ou do evangelho um registro de que o diabo duvidou dos credenciais divinos de jesus cristo nem o diabo nem os demônios aliás pelo contrário quantas vezes você lembra no evangelho quando os demônios se manifestavam e eles diziam o que tendes conosco, bem sei quem tu és, filho de Deus, demônios sabiam quem era Jesus, o diabo sabia quem era Jesus, o diabo foi expulso do céu sabendo que, que Jesus era o filho de Deus, é, é, é muito mais profundo, é muito mais além do que provocar em Jesus uma dúvida que Deus era pai dele. lembra se não, só foram 40 dias atrás, quando uma grande voz saiu do céu. E todo mundo escutou, dizendo, este aqui, como Deus apontando o dedo, dizendo, este aqui, no meio de vocês todos. Este é o meu filho amado, em quem eu amo. A Bíblia diz que Jesus com 12 anos de idade, ele estava no templo e ele já sabia quem ele era. Lembra disso ou não? E os pais estavam procurando e ele disse assim, por que vocês estão me procurando? Será que você não sabia de que eu tinha que tratar dos negócios do meu pai? Então Jesus tem uma consciência clara de quem ele é. Ele está cheio do Espírito Santo testificando, se o Espírito testifica em meu espírito, que eu sou filho de Deus, o Espírito Santo testifica em Jesus, ele sabe quem ele é. A provocação é, o original traz o entendimento dizendo, já que você é filho de Deus, use o poder de Deus. Você acha que se o diabo tivesse dúvida que Jesus era filho de Deus, ele ia tentar Jesus para transformar pedra em pão? Não faz nem sentido. Mas o diabo sabe quem ele é. E propõe, e propõe, já que você é. É como um desafio. Seja é menino, você já fez isso? Ou alguém já fez com você? Os rapazes aqui entendem melhor essa, essa, essa, esse, esse, essa experiência. Se você é homem, faça isso. Já, já fez isso com alguém? Ou já passou por isso? Se você é homem, eu quero ver. Era isso. Já que você é filho de Deus, então use o seu poder. Aí você pensa. Ué, mas cadê a tentação? O diabo está dizendo: use o poder da criação. Deus criou a terra usando o que, gente? A palavra, então, dizendo: use a palavra, mande, apenas dê uma ordem. Não nem usar os dedos, nem tocar a pedra, só fale. E você diz: cadê a tentação? Ainda não entendi. Aí eu pergunto a você: comer pão? É um pecado? Eu gosto de interagir, eu sou meio baiano, assim. Gosto de ouvir você. Comer pão é pecado? Não. Fazer pão é pecado? Se está com fome, é pecado comer? Não. Então será... Ah, entendi. Será que a tentação era provocar Jesus a cair no pecado de glutonaria? Eu acho meio difícil, não é? Porque assim, quem fica 40 dias sem comer, nem aguenta comer, na verdade, quase nada. O estômago está tão apertadinho. Não cabe nada. Ah, então, será que a tentação talvez, então, era para Jesus se amostrar? Jesus mostrar quem ele era e mostrar o que poder que ele tinha? Eu também acho que não, porque a Bíblia diz que não tinha ninguém lá, era um deserto. Só tinha um capeta lá na frente dele. Aqui ele não precisava provar coisa nenhuma. E certamente não é um pecado suprir sua necessidade. Se você está com fome, precisa comer. Então, qual é a essência dessa provocação? É porque o diabo sabia. Quem está ouvindo? É porque o diabo sabia que quando Jesus veio ao mundo, ele passou por um processo chamado esvaziamento. Os teólogos chamam de quenoses. É, é onde ele, onde a Bíblia diz, aonde ele não se apegou na forma de Deus. Lembra do texto? Filipenses 2.6. A Bíblia diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser Servo. Quem pode falar comigo? Servo? servo. Ok, então aqui está Jesus na glória, antes de se encarnar. Com todo o poder em um ser espiritual. E a Bíblia diz que ele se esvazia dos seus poderes para ser servo. E a Bíblia diz, sendo obediente ao Pai. Ou seja, ele tem poder sim, mas ele só pode usar o poder como um servo. E ele não poderia usar o seu poder como Senhor. Ou seja, ele só poderia usar o seu poder sobrenatural se o Senhor lhe autorizasse. Se o Senhor lhe permitisse. É por isso que você vê declarações que às vezes não fazem sentido. Como João 5,19 diz assim, Jesus deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeira, verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ué, mas como se ele pode todas as coisas? Por que ele faz uma declaração dessa? Ele diz, ele só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho faz também. Então Jesus tinha poder, tem. Mas ele só podia fazer o que ele via o pai fazer primeiro. Isso fazia parte do seu esvaziamento. Da, da sua posição humilde de ser obediente a Deus. João 5,30. Jesus diz, por mim mesmo... Nada posso fazer. Mas como assim? Ele, ele, a Bíblia não diz que sem ele nada do que foi feito se fez? A Bíblia não diz que ele criou todas as coisas como ele agora. diz que eu não te, posso fazer coisa alguma. Ele diz, eu julgo apenas conforme eu ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo. Mas aquele que me enviou. Então Jesus agora se restringiu de agir de forma independente do Pai. Ele se esvaziou de tal forma para ele só agir na dependência. Diga comigo, dependência. Na dependência do Pai. E o inimigo entendia isso. E nesse instante, a provocação do adversário é... Quer dizer que Deus ama você? E é isso que Deus planejou para a sua vida? Você é o filho queridinho do céu. Você teve seu momento ali precioso, ali no Jordão. Mas é isso que Deus tem para você? Esse é o amor que Deus realmente tem na sua vida? Você é aqui passando fome? Você é aqui dono dos céus, dono da terra? Anjos te aos seus pés, e agora você está aqui nesse, nesse deserto, nesse calor, ele poderia até dizer, do inferno, né? Você aqui, nessa situação que não tem ninguém para te ajudar, você está aqui com a mão na frente, outra atrás, você não tem nada, você aqui não é um ninguém, e você está aqui sofrendo, e ainda tem que jejuar. Jesus... Rei dos reis. E agora passando fome. É esse o amor que Deus tem para você? É esse o sentimento que o pai declarou que ele tinha para a sua vida para todo mundo ouvir? E a provocação é justamente, é, Jesus, você merece comer. Jesus, você, você já provou que você pode jejuar. Jesus, você... Você é o cara, Jesus você, você tem poder, não faz mal você usar seu poder, não tem problema algum, use o seu poder. Você tem uma necessidade, vai, saci, vai saciar essa necessidade, faça isso. O que, que o inimigo está tentando fazer? Está tentando provocar Jesus a agir de forma independente do seu pai. De ele agir baseado na sua necessidade, independente do que Deus estava querendo fazer ou mostrar. Quem está entendendo aqui? Levante a mão até aqui. É exatamente o que o diabo fez no jardim. Ele pegou Eva e disse, quer dizer que você não pode comer daquela árvore? Qual o problema? Por que, que Deus restringe você? Por que, que você está sendo limitado? E você merece mais. Por que, que você tem esse limite na sua vida? Eu acho que Deus está segurando o melhor de você. Tem alguma coisa naquela árvore que Deus não quer que você receba? Deus sabe que se você comer daquela árvore, a competição vai crescer. E você vai ser igual a Ele. E a provocação no Éden foi a mesma coisa, o mesmo estilo. Mostrando de que a pessoa podia, que merecia e que deveria alcançar mais e ter mais. E não viver dentro dessa restrição ou dentro dessa limitação. O que o inimigo está fazendo aqui é provocando Jesus a se levantar contra o próprio pai. A profundidade desse ataque é gravíssimo, Porque se Jesus saísse, desse um passo do seu esvaziamento e se enchesse um pouquinho de si mesmo. E agisse e fizesse qualquer coisa que o pai não tivesse falado para ele. Que o pai não tivesse dito para ele. Se o pai não tivesse dito que não era tempo de comer, então não era tempo de comer. Ele estava ali em jejum. Ele entrou no deserto e ele dizia: e Agora, Espírito Santo, o que o Pai quer que eu faça? O Pai quer que você jejue, então tá bom, vou jejuar. E passa um dia, e agora, o que o Senhor quer? Continua mais um dia? E três dias? Já posso comer? Não, só vai mais uma semana. E vai, e vai, e vai. Mas chega o dia 40, e o Pai ainda não deu uma ordem do céu de que ele estava liberado. Jesus se esvaziou de tal forma como o servo, que ele só faria qualquer coisa se o Pai lhe dissesse primeiro É por isso que você vê Jesus levantando de madrugada para orar enquanto todo mundo dormia e quando as pessoas, quando os discípulos acordavam, Jesus já tinha recebido a direção para o dia do que ele tinha que fazer. Ele já tinha visto o pai limpando um leproso, ele já tinha visto o pai ressuscitando um morto, ele já tinha visto o pai curando um cego, então o que ele via e recebia na é intimidade com o pai, então ele dizia, está na hora de ir para tal cidade, porque o pai me mostrou que lá eu tenho algo para fazer. E ele agia conforme o pai lhe orientava, mas nesse caso não havia ainda a orientação de quebrar um jejum. E o que é que o inimigo está tentando provocar? Ele está tentando fazer uma, criar uma brecha entre o pai e o filho. Preste atenção. O diabo é mestre em divisão. Mestre. Ele dividiu o exército de anjos. Pensa num negócio desse. Me diz uma coisa. Como você convence anjo que Deus não é bom. Que não merece ser seguido. Você há de convic que tem que ter uma conversa muito enganosa. Sim ou não? Então ele dividiu anjos. Ele dividiu o primeiro casal. E não estavam em pecado. Estavam em plena perfeição. Dividiu a primeira família da terra. Só faltava uma coisa. Que ele poderia alcançar o triunfo máximo dele. Era dividir a trindade. E a intenção aqui. O golpe aqui. É provocar uma ruptura. Através de uma desobediência. De Jesus agir por conta própria. Sem uma direção do Senhor Deus. E se Jesus caísse nessa provocação. Seria o caos do universo. E nada que se vê hoje existiria mais. O golpe aqui é forte. E você pode ter certeza. Que ele ainda continua a provocar divisão. Divisão entre ovelha e pastor. Divisão entre discípulo e discipulador. Divisão entre marido e esposa. Divisão entre pais e filhos, divisão entre amigos, divisão entre sócios. Constantemente, ele está provocando a, a separação. O divórcio, que significa dois caminhos. Cada um vai para um caminho. Mas Deus nos trouxe aqui, para lhe batizar com sabedoria e discernimento. Para você vencer toda a provocação. Que tenta trazer uma divisão na sua vida em qualquer esfera Em nome de Jesus Cristo Quem toma posse disso? Amém. Jesus Estava diante de um grande perigo Haja de forma independente Não confie nesse cuidado que Deus tem de você Se Deus te amasse mesmo Você não ia passar por essa situação E você sabia que tem gente que desconfia do amor de Deus por causa das circunstâncias que passam? É verdade ou não? Bateu o carro. Deus, por que, que o Senhor permitiu? Deus, por que, que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Deus, por que meu marido foi embora? Deus, por que, que minha esposa fez aquilo? Senhor, por que minha filha está passando por isso? Constantemente existem interrogações que vêm na nossa mente, mas na verdade vêm no mundo espiritual, para provocar dentro de nós uma insegurança, que se realmente Deus está olhando sobre nós, e se Deus realmente está nos amando e cuidando da nossa vida. Mas isso não vem do Espírito Santo. Isso vem do inimigo. A mesma coisa ele tenta fazer com a gente. Seja independente. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de pastor. Você não precisa de liderança. Você não precisa de cobertura. Seja independente. Você, você tem Bíblia suficiente na sua vida. Você tem experiência suficiente na sua vida. Para que ter pastor? Para que ser discipulado? Que conversa boba. Você que tem que discipular os outros. Você que tem que dar seu conhecimento para todo mundo. Mas não tem essa necessidade. Para que ser líder? Anda sozinho. Anda sozinho. Você não precisa de ninguém. E quantas vezes os jovens são provocados a saírem de casa? Você não precisa mais do seu pai. Você não precisa mais ouvir o conselho do seu pai. Seu pai está velho. Você sim é jovem, você já sabe como é que o mundo funciona Você sim entende como as coisas são E constantemente a provocação é Haja de forma independente Quantas vezes eu e você Somos tentados com algum pão Porque tem uma necessidade, haja logo Não sei se Deus está falando com alguém aqui, esse silêncio está me preocupando. Talvez o inimigo quer provocar um líder, um pastor, em dizer, olha, você precisa de um templo. Para você crescer, você precisa de templo. Você precisa de construção, você precisa de prédio. O que está segurando o seu crescimento é o seu prédio que você tem. Então, vai lá, compra aquele terreno. Está mostrando um pão. Porque tem uma necessidade, a fome. Mas se Deus não orientou para comprar aquele terreno querido, não haja se você não tem convicção que Deus lhe mandou fazer uma construção. Porque se a gente faz algo, compra algo e depois vem o sofrimento, aí a gente entra no cansaço, entra no desgaste e aí o desdobramento, você já imagina. Porque tudo começou com uma necessidade, mas ele propõe uma solução que não veio de cima. Quem está ouvindo? Às vezes ele provoca líderes, ele provoca todo mundo. Olha, você não tem tempo para a igreja não, sabe por quê? Porque a obra na sua vida é grande, sua seu chamado é grande, então você tem que crescer, você tem que investir em você, vai estudar mais, faça outro curso, faça dez cursos. Você não tem tempo para a obra, para que ser líder de célula? Para que você assumir um ministério na igreja? Para que você ser um diácono? Para que você exercer alguma coisa? Você não tem tempo, você tem que investir em você. E são provocações para as pessoas possam agir de forma, quem pode dizer? Independente. Haja por necessidade, sem consultar a Deus. Supra o que você acredita que tem que ser suprido. Mas a resposta de Jesus é maravilhosa. E Jesus responde e diz, está escrito, nem só de pão viverá homem. O Evangelho de Mateus acrescenta, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que, que Jesus está citando? Está citando Deuteronômio capítulo 8. Está citando lá a Bíblia. E você não precisa ir lá, mas eu acho interessante esse texto. Eu gostaria de ler para você, bem rapidinho. Deuteronômio capítulo 8. Só para você entender aqui. Deus diz: tenha cuidado de obedecer. Quem pode dizer obedecer? Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que hoje ordeno para vocês. Para que vocês vivam, você quer viver? Então, quem pode dizer, obedeça. Multiplique-se, tome posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se, versículo 2, de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Onde é que Jesus está? E aqui o texto também se refere a um deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer a segunda vez aos seus mandamentos ou não. Assim, versículo 3, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia! Quer aplaudir? Faça-me então para Jesus. Vamos lá, pode aplaudir que Ele merece. Jesus vai lá e traz o contexto lá de Deuteronômio, lá ainda do Êxodo, ainda antes disso. De quando o povo também está num deserto, passando fome, passando uma prova. E Jesus está num deserto, com fome, passando também uma prova. Só que a provocação do inimigo veio dizendo, Deus deu comida para aqueles. Ele deu até maná. Pão dos anjos. E a você não está dando nada? É aquele povo rebelde, aquele povo obstinado tinha comida e você todo perfeito, todo santo, bonitinho, sem pecado, você não pode nem comer. Que cuidado é esse? Que amor é esse na sua vida? Se eles mereciam comer, você muito mais Jesus. Vai, transforma essa pedra num pão. Jesus sentiu da onde veio a provocação, e ele cita e diz, é, tudo que você falou é verdade, eles realmente tinham tudo do pai e não mereciam, mas, a Bíblia diz, de que o homem não vive porque ele come, o homem vive porque ele obedece. E se você obedece a Deus. Deus te dá a comida. Deus te dá o um pão. Deus te dá o um alimento. Então obedeça ao Senhor. Que o Senhor vai suprir tudo o que você faz. E eu não vou seguir o que você está me provocando a fazer. Eu vou me manter fiel ao que o Senhor me disse. E se Deus me disse que não é para comer pão. Eu não vou comer pão. Eu só vou comer quando Ele disser. O jejum acabou. Então é nessa hora que eu vou comer o que Deus está me mandando comer. Então não... Não venha -me mais com essa conversa aqui. Porque nem só de pão viverá homem. Eu vou viver da palavra que sai da boca do meu pai. E ele ainda não me autorizou. Quem está entendendo? Quem pode dizer, toma satanás. Jesus diz, eu não vou agir de forma independente. Eu vou esperar a segunda ordem. Eu vou esperar a direção. Eu não vou me rebelar contra o Pai. Eu não vou sair do esvaziamento e me encher de minhas vontades. E, e, e encher minhas necessidades. Ou saciar minhas necessidades. Porque a questão aqui é não sou eu. É o... o Pai. Ele é tudo. É Ele que tem que ser glorificado. E minha vida está entregue à vontade do Pai. Quem pode dizer amém? amém? Aí o inimigo diz, tá bom. A Bíblia diz que num momento, num relance, de forma sobrenatural. Eles vão, e o diabo mostra agora todos os reinos do mundo. Imagina ali que eles viram o Egito. Sobretudo, com certeza viram Roma. A cidade que dominava, a capital do império. Viram as civilizações. E o inimigo diz assim, todos esses reinos foram dados a mim. Estão na minha mão. E se eu quiser, eu posso dar para você. O que ele está dizendo? Jesus? Quem está aqui ouvindo? Olha para alguém e diga assim, preste atenção. E só foi só uma dica para eu beber uma água. Oportunidade. Ele diz assim, Jesus Olha aqui você Olha para você Olha para a sua vida hoje Quem é você? Você é um João ninguém Ninguém te conhece Você o filho de Deus? Já que você é o filho de Deus, você, com toda a moral no céu, mas aqui sem moral nenhum. Lá você era dono de tudo, aqui você não tem nada. Quais são suas posses? Olha para o seu estado. Olhe para as suas roupas. Olhe para a sua situação física. E ainda mais, me Poupe de Nazaré? que A Bíblia diz que Nazaré, você sabe, né? Para o contexto deles, Nazaré era igual a... Eu não vou dizer nada para ninguém ficar ofendido. E disse, além de tudo, você de Nazaré, trabalhando a vida toda com pau e pedra, você é o filho de Deus, quer dizer que é esse o plano que Deus tem para você? É esse o projeto que Deus tem na sua vida? Até quando você vai sustentar isso? Até quando você vai suportar essa privação? Até quando você vai aguentar passar prova e luta e não ter nada e não conquistar nada? Porque até agora você não tem nada. Alguém aqui já passou por uma prova assim? Deus te trouxe, eu por alguma razão. Cadê o cumprimento da palavra? Não está escrito em Salmo 2? Pede-me e eu te darei as nações da terra. E até os confins do mundo eu te dou por herança. Mas você não tem nada. Os reinos não são seus. Não estão na sua mão. Mas eu posso te dar. Cadê a profecia que diz que Daniel viu um, como um ser semelhante ao filho do homem. E a Bíblia diz. Ele recebeu toda a autoridade glória. E o reino em todos os povos e nações. E os homens da terra em línguas o adoraram. Cadê essa profecia? Vai se cumprir quando? Nunca. Jesus se você quiser. Eu te dou todos. Os reinos. Eu te dou todos os reinos. Está fácil Jesus. Está simples. Eu dou tudo para você. Você deve estar cansado. 30 anos na sua vida de humilhação. Como, como gente, você vivendo como gente, lidando com gente. Quantos é que isso? reconhece que lidar com gente é difícil? Todo mundo é verdade. Pois é. Você lidando com gente, você, você passando por isso, 30 anos na obscuridade, sem ninguém te conhecer, e você é o cara. Deixa eu lembrar algo para você, Jesus. Que esse plano que Papaizinho tem para você, vai ficar mais difícil. Esse plano que você está atravessando hoje, está leve. Porque você sabe o que te espera. Você vai ser xingado. Você vai ser ameaçado de morte. Você vai ser odiado. Você vai ser traído. Você acredita que esse é um plano bom para você? Você acredita que Deus realmente tem planos assim para pessoas? Para pessoas sofrerem? Jesus, eu tenho um plano melhor para você. Você sabe, né Jesus, que está escrito no Velho Testamento? Que você vai sofrer. Você vai ser traído. Vão bater em você. Você vai ser crucificado, vai receber pecado. O plano não fica bom, o plano não melhora para você. Então Jesus, se você quiser, você pode dar um salto nessa humilhação. Eu tenho um caminho curto para você. Eu posso encurtar todo esse, esse caminho e esse processo enorme de dor e sofrimento e traição. Você pode passar por tudo, você pode evitar tudo isso. Se, se você, é para conquistar os reinos, tem que passar isso, eu te dou hoje. Está mais simples, está mais rápido, é muito mais prático. Para que a cruz? Eu tenho uma coroa para você. Eu te dou uma coroa sem a cruz. Eu te ofereço glória sem dor. Eu te ofereço sucesso fácil, sucesso rápido. Está na minha mão. Eu tenho controle de tudo. Dou a quem eu... Quiser, e não é que o inimigo faz algo semelhante com a gente hoje? Provoca a gente a, muitas vezes, rejeitar o um tempo de Deus, rejeitar o jeito de Deus, rejeitar a maneira de Deus, o plano de Deus. Ah, cadê a promessa que Deus disse que ia fazer na minha vida? Deus disse que ele tem planos de um bom futuro. Cadê? Eu não estou vendo. Tanto tempo sofrendo, tanto tempo passando por essa luta, tanto tempo agora com essa dor, gemendo com essa enfermidade. Cadê a promessa se cumprindo? E Quantas pessoas são provocadas a irem a outros meios, a irem a outras fontes? Porque tem um caminho mais rápido. Cuidado com os caminhos rápidos do inimigo. Cuidado com as propostas do inimigo de você ganhar rápido, ser rico rápido, e no instante tudo mudar. Cuidado com motivações excessivas. Confesso a você que tenho me preocupado ultimamente, porque nós temos visto nossos públicos se transformando em sessões de coach. Eu amo o, o, essa, esse trabalho, tenho. Vários, dezenas, talvez centenas na igreja de cultos E louva a Deus que muitos são cheios do Espírito Santo. Mas o púlpito, o púlpito tem que ensinar sobre sofrimento, sobre carregar a cruz, sobre vencer pecado, sobre santidade. Não é só vitória, você vai conquistar, conquistar, conquistar, e pensa assim, pensa assado, e etc, etc, etc. Pelo que eu lembro, o ícone do cristianismo ainda é uma cruz. Jesus disse, se alguém quiser ser meu discípulo, tem que carregar o quê, gente? A sua cruz. Então, cuidado com os caminhos curtos e rápidos que o inimigo provoca na sua vida. Eu já perdi a ovelha. Porque eu tinha um sonho de ser pastor. Mas veio outro lá fora e disse assim, olha, para você ser pastor naquela igreja demora muito. Eu conheço alguém na Bíblia que escreveu que antes da, da liderança tem que testar. Tem que provar não naquela igreja lá você tem que ser líder de célula você tem que passar por curso você tem que fazer um bocado de coisa você tem que alcançar umas metas etc etc, etc. vem para cá porque aqui eu vou te ungir rapidinho se você vai ser pastor te dou um ministério logo logo e eu já perdi gente assim porque é um caminho curto é um caminho rápido e às vezes passam anos se alimentando, mas quem põe a mão é uma pessoa desconhecida que nunca viu. Mas só porque tem uma proposta de ter uma liderança imediata, de ter uma oportunidade imediata, de repente deixa uma igreja local e quando vê, entram debaixo de uma outra imposição de mãos, porque é a última que fica. E depois sofre. Perde, por um tempo vai bem, sabe por quê? Porque ele ainda está tá passando aquilo que recebeu. Mas chega o um momento que começa a secar a fonte, porque a desonra seca a fonte. E aí quando não tem mais nada e vê que a coisa não está rolando, não está dando certo, daqui a pouco volta, o rabinho entra as pernas para pedir perdão. Mas graças a, Deus, a Deus, Deus que voltam, muitos voltam, graças a Deus. Mas tem uns que não tem coragem para isso e vivem no orgulho. E num grande sofrimento. Deus está falando alguém aqui? Vai abrir igreja, rapaz. Vai abrir uma igreja. Vai. Abre logo essa igreja. Você tem que pregar o evangelho. Para que ter a benção do pastor para abrir igreja? Para que esperar o momento dele enviar você para um cumbaio? Deus está falando com você, você não está ouvindo, você não está sentindo. Faça logo. Essa pressão de que está demorando, não espere. Vá logo. Haja. Sem uma direção, sem uma confirmação. Jesus responde, está escrito. E mais uma vez ele vai para Deuteronômio capítulo 6. E ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Só a ele darás culto. Ele cita o contexto de novo um povo, filhos de Deus, num deserto, 40 anos, o diabo provoca e diz, faça um ídolo, e eles caíram em tentação e fizeram um ídolo, aqui Jesus, 40 dias sem comer, também sendo provocado, para ter um ídolo na vida dele, mas Jesus venceu essa provocação e ele disse: Somente ao Senhor Deus eu vou adorar e eu só vou servir a Ele, só vou fazer mais uma vez aquilo que Deus falou para mim. Se o plano é doloroso, eu aceito o plano. Se o plano tem sofrimento, eu aceito o sofrimento. Se o plano tem a cruz, eu aceito a cruz. Se o plano tem morte, eu aceito a morte. Mas a Bíblia diz que depois que o Senhor aceitou todo o plano, e ressuscitou. Deus lhe deu um nome sobre todo nome a qual todo joelho no céu e na terra se dobre, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor quem pode ser glória a Deus mesmo. Quem pode olhar para o seu amigo e dizer assim: confie no plano de Deus. Por favor, olha para outro amigo e diga assim: confie no tempo de Deus. Se está sofrendo, lá na Bahia a gente não tem problema disso, vou fazer o teste agora. Segura o braço de alguém assim, aqui a gente é de toque não. Segura o braço de alguém e diga assim, balança e balança, diga assim, fica firme. Fica firme, está sofrendo? Fica firme. Porque Deus está testando a sua fé. O teste da fé faz você crescer, você sabe disso. O teste da fé, a prova, faz você crescer, faz você se fortalecer, faz você depender de Deus, faz você buscar a Deus. Às vezes Deus permite até umas, uns testes, porque tem tempo que você não ora. E aí você acaba orando. Querido, não se preocupe. Porque Deus nunca vai lhe dar um teste que a sua fé não alcance esse mesmo nível. Se o seu diz, ah, passou, você não sabe minha luta, realmente eu não sei, mas uma coisa eu sei, se a sua luta é grande, bendita seja a sua vida, você é um abençoado, porque Deus olha para você e considera que sua fé também é grande. Ele sabe que você é uma pessoa de fé e que vai poder sair dessa. Segura firme, porque a Bíblia diz que ainda que você chegue ao seu limite, Deus se manifestará e dará o escape a você, porque você foi fiel até o fim de confiar no tempo e no plano e no projeto do Senhor. Deus vai se manifestar. Com como os anjos chegaram a Jesus e o alimentaram. Deus vai trazer anjos também em sua direção para trazer a recompensa da sua espera e da sua fé. Quem crê nisso pode dizer glória a Deus. Tem que terminar, vamos rápido. Aí a Bíblia diz, o diabo agora o levou, a terceira terceiro momento da tentação. Deus está ajudando, abençoando alguém aqui? Está recebendo essa palavra ou não? Vem a terceira provocação e essa é perigosa. Essa é fortíssima. Essa é fortíssima. E ele vem e diz, colocou num, na parte mais alta do templo. Ele disse, se tu és o filho de Deus, mais uma vez, já que você é o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Interessante que agora o diabo usa o texto bíblico. Não é isso que ele faz? É como se ele estivesse dizendo, dizendo, ah, é? Você quer viver da palavra? Quer dizer que eu te tentei a primeira vez, você vem com Bíblia. Te tentei a segunda vez, você vem com Bíblia. Quer dizer que você não quer provar seus poderes, porque você quer cumprir a palavra? Então, olha, eu vou te dar a palavra e você vai ter uma oportunidade de cumprir a palavra. Já que você só quer viver da palavra, eu vou te dar uma palavra. E aí você vai provar, se você cumprir a palavra, você vai provar de que Deus é fiel. E que oportunidade maravilhosa vai ser agora, para todo mundo saber que Deus cumpre a palavra dele. Aí ele joga Salmo 91, que é um Salmo messiânico. E esse Salmo messiânico fala da proteção ao Messias. E aí... Você conhece, versículo 11 diz, porque a seus anjos, aí o diabo cita esse texto aqui, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ah, então, já que você gosta tanto de obedecer a palavra, eis aqui a sua chance. Se jogue daqui para baixo. Porque sabe o que vai acontecer Jesus? Um monte de anjos vão pegar você. E você vai descer flutuando. Cá em cima e toda Jerusalém vai ver você descendo lá do alto com os anjos. E todo mundo vai reconhecer que você é o Messias. E vão te adorar. E finalmente Israel vai ser salvo. Por quê? Porque eles vão ver. De que você é de fato o filho de Deus. A provocação. Aqui É Jesus se lançar Querido Se Jesus se jogasse ali Como ser humano Ele não ia sobreviver Ele não, ele não sobreviveu à cruz Tinha mais de 100 metros de altura naquele pináculo A tentação aqui Não é se suicidar Não é, não é isso a provocação aqui é confiar em Deus de uma forma presumida. É ter uma fé atrevida até além do que Deus espera. É usar até a palavra a favor das vontades pessoais. E agora, o inimigo vem com uma sutilidade, uma sutilidade de usar a Bíblia mas sabe aquela forçada, aquela torcida na Bíblia? É uma torção. E ele agora diz assim: é sua oportunidade de mostrar que Deus realmente cumpre a palavra dEle. Você sabe qual a resposta quando diz: não tentarás ao Senhor? Teu Deus, em outras palavras, se Jesus se lançasse ali, ele estaria provocando as escrituras. É como colocar Jesus na, na, na quina da parede e dizer, você vai fazer isso, porque você disse que vai fazer. E tem ensinamentos assim. Que é, é, é uma fé baseada na escritura de tal maneira que coloca Deus no canto e diz, você disse, então você vai fazer. Porque está escrito. E se Jesus se lançasse ali provocando Deus, tentando o Senhor, e os anjos não aparecessem, hein? porque Deus não era responsável por ele se jogar a 100 metros de altura, seria o fim. Porque Jesus não teria morrido para os homens, ele teria morrido para a sua vaidade, por causa da sua vaidade. E esse é um pecado, ele ia manchar seu sangue e não ia haver mais esperança. Porque ele era o último Adão, a Bíblia diz. Não haveria outro. Muitas vezes nós somos tentados a sermos populares. A sermos famosos. Para que todo mundo nos veja. Para que todo mundo nos conheça. Somos provocados a, a... Fazermos às vezes até o que Deus não pede para fazer. Mas só porque deixa o povo feliz. Feliz. Fazer evento que Deus nem pediu para fazer. Mas só porque traz muita gente. Querido, você não deve ficar preocupado de quantos seguidores você tem no seu Instagram? E fica comparando quantos seu amigo passou tem e quantos você ainda não tem. Querido, você não precisa de seguidor, você precisa de discípulo. Não faça seguidor, faça discípulo que você vai bem que o Senhor Deus vai honrar você. É o que nós precisamos. Fazer o que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Mas dentro da vontade do Senhor. Então a primeira provocação for ser independente. Dois, ser precipitado. Não esperar. Faça seu próprio plano. Faça do seu próprio jeito. E três, tenha fé. Mas do seu próprio jeito. Use a Bíblia. Para a sua vontade. Para aquilo que... Que você deseja. Não sei se você lembra, uma vez Paulo Show escreveu a respeito de, um, de umas meninas, naquele livro dele, a quarta dimensão, sobre algumas três meninas que for, queriam ir para um evento de avivamento, mas o dia estava chuvoso, tinha um rio, que a correnteza estava imensa, e elas disseram, não, Deus quer que a gente vá, Deus nos deu aqui a palavra que era para a gente ir, e se Pedro pode andar sobre as águas, então nós também podemos. E usou a Bíblia, usou a escritura. Para poder desafiar o rio. E a Bíblia diz, ou oh, a Bíblia diz, o pregador fala tanto aqui, a Bíblia diz, gente. E aí o testemunho diz que as três tentaram, morreram as três, e foi notícia no jornal, criticando a fé dessas meninas. E quem sofreu no final foi o Evangelho. Agiu de forma presumida. Pegou o texto e forçou uma vontade. Tem alguém ouvindo? Às vezes a gente faz isso. Está escrito. Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Então eu vou comprar tudo o que eu quero. Está escrito, 1 João 2, 27. Vocês receberam a unção e não precisam que ninguém os ensine. Opa, aí ó, está vendo aí? Não preciso que ninguém me ensine, vou mais para a igreja. Eu não preciso de pastor Tem linhas e correntes assim Na cidade E tem um movimento de jovens Que nós temos que ter muito cuidado Que são eles e Deus E se o pastor falar contra O pastor está fora da, da, da direção de Deus Não precisa que ninguém sim Eu tenho a unção Então Efésios 4, para nada presta Que ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres O que, que é isso? Você está entendendo? Pega a palavra e Força a situação, faz sentido ou não? O Senhor é o meu pastor e não preciso de nenhum outro. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Está escrito. É, mas também está escrito. Confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor e descanse no Senhor. Também está escrito no mesmo sal. Jesus disse... Adore somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Essas provocações que Jesus passou, essas tentações, nós também passamos. Mas Jesus teve que vencer no deserto. Para poder vencer. Se ele vencesse no deserto, ele venceria Seria na cruz. Ele venceria no Gólgota e porque ele venceu aqui, eu e você também vamos vencer, podemos vencer, porque ele hoje está aqui dentro, dentro de nós. Ele tomou as chaves do diabo e hoje está na nossa mão. Não caia nas provocações do inimigo. Hoje Deus te trouxe aqui e me trouxe aqui para nesse momento podemos clamar ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia sobre nossas vidas, mas pedir ao Senhor que nos dê discernimento, humildade sensibilidade ao seu Espírito Santo. Para que não façamos nada fora do que Deus nos orienta a fazer. Não vou agir na minha vontade, no meu sonho. Eu tenho um sonho de fazer isso. E, e às vezes Deus não mostrou. Veio de mim. Graças a Deus pela palavra, que é como a espada de dois gumes, que separa aquilo que é da minha alma, que vem do meu Espírito. E que Deus fala ao meu Espírito. Quem pode dizer obrigado, Jesus. Vamos ficar em pé, então, por favor. John MacArthur ele, ele diz que quando nós estamos em um ponto alto da nossa vida e do nosso ministério, no auge, é aí que nós temos que prestar muita atenção. Jesus teve um auge no Jordão. O céu se abriu, todo mundo ouviu uma voz do Pai. O Espírito Santo desceu sobre ele. Mas foi logo depois do auge, veio uma grande tentação, uma grande provocação. Quando é que o inimigo vem? Quando a gente se sente fisicamente fraco, emocionalmente fraco. Esteja atento aos seus arredores. Podem ser traçoeiros. E tenha cuidado com aqueles que, que pegam a palavra e dão aquela forçada. Seja guiado pelo Espírito Santo, amém? Jesus, lembre-se que falamos no começo... Jesus não venceu o diabo no deserto como Deus... Seria muito fácil... O diabo para Jesus é igual um mosquito... Bastava ele... Bata um tapa e já era... Ele venceu como homem... Por isso que ele teve que usar uma arma chamada as escrituras... Que eu e você temos a mesma arma... E podemos usar a mesma palavra... Então, está escrito. Quem pode dizer, está escrito? está escrito? Amém? Só mais uma vez, vamos. Está escrito. Amém. Então, para eu vencer as provocações, eu preciso saber o que está escrito. O que está escrito sobre o seu casamento? O que está escrito sobre suas finanças? O que está escrito sobre o seu trabalho? Sobre sua saúde. E não só saber, quem pode dizer, obedecer. Esse é o mais importante. Que a palavra escutar no hebraico significa não apenas ouvir no sentido de, é, significa aplicar, obedecer. Então confie no amor de Deus, confie no plano de Deus, confie na promessa de Deus. E logo, logo, essa palavra será a sua base, sua âncora para tudo que Deus prometeu se cumprir na sua história. Amém? Quem consegue levantar as mãos comigo? Em direção aos céus. Eu vou pedir que nesse primeiro minuto você pudesse. Com suas próprias palavras. Falar ao Senhor. O que mais lhe ministrou hoje à noite. Nesse momento. Com suas próprias palavras. Fale com Deus. Qual foi o momento dessa palavra que, que foi para você. Foi para você. E você diz Senhor eu estou ouvindo a sua voz. Senhor, eu estou reconhecendo que o Senhor está falando comigo Eu aceito a tua palavra Eu aceito que o Senhor está querendo me ministrar Eu recebo, Senhor Deus Se é correção, eu recebo Se é disciplina, eu recebo Se é motivação, eu recebo Se é encorajamento, eu recebo também Mas o que é que Deus está falando? Vou pedir que você diga ao Senhor Que você recebeu algo dEle Que você testifique agora para Deus Aquilo que realmente foi para você Faz isso, por favor. Faz isso ao Senhor. Deixa Deus lhe ministrar nesse momento. Declare agora. Declare. Declare agora. Talvez você também está no seu deserto. Talvez você está sendo provocado. Quem sabe você está passando por situações semelhantes. E o seu ministério está em risco. Seu chamado está em risco. E você está sendo provocado a, a forçar a barra, a criar seu próprio pão, a agir de forma independente. Não seguir ninguém, não ter conselho a ninguém, não ser discipulado, pastoreado. E sabe, você está sendo provocado a, a ter pressa, a não consultar o Senhor, não tem mais tempo para orar. Então faz aquilo que sente no coração. Querido Deus, tem algo precioso para você precioso para você, precioso, mas vai ser na sua intimidade que isso será revelado, se você não tem tempo para intimidade com Deus, pare qualquer coisa, mas não pare a oração na sua vida, para que Deus fale e testifique no seu interior, aquilo que Ele tem para a sua vida, tenha uma fé, uma fé sim, valente, mas não atrevida, a ponto de forçar a Deus algo que você deseja Confie no Senhor. Senhor Confie no Senhor Tem anjos ao seu redor? Sim Vão proteger seus pés? Sim Porque mil cairão ao seu lado Dez mil à sua direita Mas você não será atingido Mantenha-se na posição firme Onde você está guardado O tempo acabou Acabou já, mas nós já vamos Mas eu pedi ao pastor Luciano Para ter só um momento especial aqui Eu vou talvez gastar três minutos nisso mas é um ato de fé, é um ato de fé, eu vou pedir que cada pessoa que está aqui, que está passando por um momento de provocação, e você está precisando dessa força sobrenatural para vencer, eu vou pedir que você se aproxime ao altar de Deus, não importa se você é líder, diácono, pastor Não importa você está no momento Mas você está aqui, Deus, eu preciso dar um passo Que eu preciso da sua força Então eu vou pedir que você venha para frente Não sei se você tem que trazer suas bolsas ou não Mas, mas venha para frente e, e venha receber do Senhor um toque, um encorajamento, você precisa de uma direção, quem sabe você está sentindo algo, você está sentindo uma pressão de tomar uma decisão você está sendo pressionado a agir, e você está incerto se isso é de Deus, você está incerto se é para fazer ou não vem para o altar, vem para o altar porque o altar é lugar de sacrifício, o altar é lugar de entrega, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome primeiro pedido, vem a nós o teu reino, Senhor manifesta o teu reino, na vida de cada um que aqui está, manifesta o teu reino, ó Deus o Senhor entregou o reino de volta aos homens, o Senhor conquistou os reinos de volta para o ser humano, Tirou das mãos do inimigo Para que o homem governasse outra vez Então Senhor, nós estamos aqui como a igreja Tua igreja Que é para ser cabeça e não cauda Que é para estar por cima e não por baixo Mas não vai ser pela minha vontade Não, não seja feita a minha vontade Seja feita a tua vontade Na minha cidade Na minha vida No ministério que o Senhor me deu E não Senhor Deus, a minha vontade Oh Deus, oh Deus, as chaves estão nas mãos da igreja e hoje eu intercedo, Senhor Deus, pelos meus irmãos. Hoje eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, como Jesus disse. Agora, sim nós clamamos, Senhor Deus, pedindo que o Teu reino se manifeste, não o meu reino. Não quero construir meu reino. Não quero construir minha vontade, Senhor Deus. Não quero construir minha igreja. Como o teu servo Hernandes falou aqui antes, ó oh, Deus, é a Tua igreja. A igreja é tua, não é nossa. Eu não morri por ela. O Senhor morreu pela Tua igreja, Senhor. Então nós estamos aqui para servir ao Senhor nós não vamos servir a nós mesmos nós não vamos ter ministério para nós sermos servidos, nós temos o um ministério para servirmos ao Senhor e hoje clamamos Senhor Deus que o Senhor limpe cada dia mais as nossas motivações, ó oh Deus de por que te servimos? Servimos para que o Senhor seja visto, servimos para que o Senhor seja conhecido, servimos para que o Senhor seja adorado e não a nós, ó oh Deus nós clamamos Senhor, venha ao teu reino, o teu reino não é meu reino, não quero o meu reino, não quero construir um reino, eu quero que o teu reino se manifeste nessa cidade ó oh Deus, seja feita a tua vontade Deus, e agora sim eu posso dizer Deus me, eu te peço o pão de cada dia nos dá hoje é o Senhor que vai nos dar o pão, eu vou obedecer a Tua Palavra, e o Senhor vai me dar o pão, Senhor Deus, eu não vivo por causa do pão, Senhor Deus, eu não vivo do... eu vivo por causa do Senhor, e porque eu vivo por causa do Senhor, o Senhor me alimenta, o Senhor me sustenta, eu confio que o Senhor vai me sustentar, ainda que meu tempo está difícil, ainda que esse momento está difícil, Senhor Deus, financeiramente, profissionalmente, mas eu quero dizer, eu confio no Senhor, vou obedecer a Tua Palavra, não vou ser independente, não vou agir de forma independente, quem pode dizer, eu sou dependente do Espírito Santo Quem pode declarar em voz alta Diga, eu dependo do Senhor Eu dependo de Deus Diga, Deus, eu não agirei na minha vontade Repete, diga, Senhor, eu não vou agir na minha vontade, Senhor Deus Eu não vou ser independente Eu confesso a minha dependência do Senhor nessa noite Eu preciso da Tua direção, Senhor, eu preciso da Tua direção Eu preciso da Tua direção, Oh Deus Perdoa-nos, Senhor, Deus, perdoa-nos pelos erros que cometemos. E não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair nessas provocações. Dá-nos sabedoria e discernimento, ó oh Deus. Dessas lutas que estamos atravessando. Nessas lutas. Ó oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu confio no teu plano. Alguém pode dizer isso? Eu confio no teu plano, Senhor. Eu confio, quem consegue erguer o braço. Eu confio no teu plano, Senhor. Eu confio no teu, na tua proposta para a minha vida. Oh Deus, eu confio no tempo que o Senhor tem para mim. Se inclui um pouco de prova, eu aceito. Se inclui um monte de provas, eu aceito. Se vem de Ti, eu aceito, Senhor Deus. Porque eu sei que antes de uma coroa tem uma cruz. Mas eu sei que depois da cruz também tem uma coroa. Eu creio, Senhor Deus, que assim como o Senhor levantou Jesus, o Senhor há de levantar a minha vida. Eu vou esperar o Teu tempo, Senhor Deus. Eu vou confiar, oh Deus, no Teu tempo na minha vida. Eu não vou agir, oh Deus, de forma precipitada. Eu não vou agir, Senhor Deus, sem a Tua direção. Oh, Deus, eu não vou agir de forma presumida. Eu não vou usar a Tua palavra para forçar a minha vontade. Eu não vou usar a Tua palavra para forçar a minha vontade, Deus. Deus, eu não vou te tentar. não vou te tentar, perdoa-me pelos momentos da minha vida que eu te tentei, forcei uma situação, fiz o que eu não deveria, esperando a sua proteção, fiz o que eu não deveria, esperando que o Senhor ia abençoar, me perdoe Senhor Deus, hoje eu recebo do Senhor graça, hoje eu recebo do Senhor misericórdia, hoje eu recebo do Senhor sabedoria, discernimento para eu fazer a Tua obra igual a Jesus, igual a Jesus, o Jesus que está em mim, me ajuda com o Espírito Santo, a realizar a obra do Pai na terra, até que toda a cidade se manifeste, manifeste em toda a cidade o reino dos céus, venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade aqui na cidade, como ela é feita no céu, obrigado por essa noite, obrigado por esses ensinamentos Senhor Deus, e obrigado que venha amanhã, obrigado por tudo que o Senhor separou nesse banquete, estamos sendo abençoados e alimentados por Ti, toda honra, toda glória Senhor Deus te damos, obrigado por fortalecer meus irmãos, obrigado por abençoar a Tua igreja, a Ti Espírito Santo, Te oferecemos nosso louvor e gratidão, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém, amém. Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa e um bom descanso. Shalom.